Que eu é sou o Titi, trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Rapaziada. Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo de missões para vocês. Saiu muita missão aqui no servidor: missão que ver de recarga, missão que ver de. Deixa eu ver aqui, porque eu esqueço, né? Missão de longo prazo, missão diária, missão ativa. Saiu algumas missãozinhas da hora. Antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com um amigo seu que quer jogar um novo DD Tank. Da versão 5.9 servidor está batendo em média de 50, 40 pres. No dia mais fraco, bate 30, 20 pres, entendeu? Nesses dias mais fracos Mas a média tá legal, porque o servidor tem 3 meses tá um bebê ainda Então dá para você ficar forte, dá para você upar e se divertir Vou mostrar aqui para vocês a missão E como você vai conseguir os itens da missão Presta atenção aqui, porque é bem importante Claro, você não vai começar a querer Nível 45 eu peguei essa continha aqui como exemplo para mostrar as missões E como você vai conseguir os itens Primeira coisa, tem a missão nova aqui De conquista seu novo pet Esse novo pet nem VIP tem Entendendo? Nem VIP Que é no caso o pet da Rena, de 5 estrelas Que aparece ataque 5 né, Que no caso é o pet da Rena Ele dá 10k de vida É um pet muito bom, é um pet que, que tem As habilidades únicas né mano Pra quem já jogou com o pet Rena Sabe como que é Ainda mais nessa versão que é 5.9 E lembrando bem, pra você que tem dúvida Se tem cupom BATALHA, tem sim é, A partir de vitória Você ganha quer ver 6k, derrota 3k Então mano, tá bem divertido E fora que eu coloquei as missões aqui De PVP e de VG, ó Pra você conquistar esse patch, que nem VIP tem você conquista ele, beleza? Tem que ver a hora de mudar de estilo A hora de mudar de estilo Onde que você vai conseguir isso aqui? Junte 170 pontos global Onde você vai conseguir esses pontes? Mas no PVP, nas cartas do, do PVP Dropou 170 Onde você vai conseguir essas pérolas de... Primeiro tinha de ter começado para as pérolas, né? Mas pérolas é, pretas na... misteriosas Você vai conseguir, que ver, no AGE Que é a Arena do Guerreiro Épica Ela está com uma porcentagem alta Então essa missão aqui não está uma missão tão difícil A parte difícil vai ser que ver, No caso você conseguiu os pontes. Mas eu acho que você consegue Jogando, se divertindo e fora que vai ter mais PVP né? A galera vai querer focar Porque esses itens aqui são únicos Fora que a armadura armadura É muita peona, dá muito que ver Como que eu posso dizer FC, atributo E no caso, ela tem é, essa roupa aqui A armadura do Matias Tem 30 de atributo e 120 de armadura Para feminino tem que ver A armadura do Matias feminina Também tem que ver A face feminina E a asa é igual para ambos os sexos Entendeu? Então o negócio está da hora, 60 de atributo, tá? as asas É tudo permanente Conquistou a missão pega, o, o, pega os itens no caso E vem tudo permanente Beleza Tem um bumerangue para você trocar Tem a cabeça de boi, mas ainda tem de ajeitar Então esses itens aqui São os itens da hora Top demais Mas no caso você tem de querer fazer o quê Esses itens aqui Ainda não tem esses, é, vamos supor Igual a coleta aqui que é cristais misteriosos Tente colocar isso aqui para dropar em algum lugar Ou você fazer alguma missão E dar esses cristais, entendeu? Então por enquanto ignora essas três missãozinhas aqui Até a gente configurar elas Enfim, agora vamos pra missão diária Missão diária você tem que ver 50 combate Tem algumas missãozinhas da hora aqui, ó Mas que nessa missão diária aqui Eu não coloquei ainda nenhuma, né mano? Amanhã eu vou... Hoje você tá assistindo esse vídeo aqui dia 9 ele vai ser postado dia 9. A partir do dia 10 já entra missão. Missão vai entrar muito mais missão. E sábado já vai estar. Tá, vai estar tá, que ver o Corsário liberado com novos drops. Entendeu? Que vai fazer sentido. Em algumas missões que eu vou colocar aqui, Essa missão de longo prazo, missão diária. Então você tem que pegar, fazer o que? Mano, vim jogar. Tá da hora, tá divertido. Gostosinho de jogar Me desculpa se eu estiver meio que ver desanimado Ou meio que ver falando baixo a questão é o horário Estou gravando esse vídeo a 4 horas da manhã Então Me perdoa por isso Mas enfim, vamos aqui para a missões ativa Até missão de consumo que você gasta 2kk de cupom Daí você ganha esses itens aqui ó. Tem que ver, é uns itens da hora E tudo que vinha que vi em instância Vinha em tarefa vocês guarda porque vai fazer sentido mais para frente muita então, gente estava perguntando o que que serve o magma o magma vai entrar para aquele missão também porque é um negócio da hora eu vou colocar tem aí a missão tarefa de consumo também tem três tarefas de consumo que também ó, essa tarefa de consumo já dá bumerangue para quem gosta né porque muita gente às vezes quer ver gosta do bumerangue nem é por causa da tributa só porque no caso ele é bonitão né para poder jogar e beleza, agora vamos para as missões que foi adicionada agora Junto 150 trapo O que é trapo, galera? É um item que você vai dropar Tanto no PVP, nas cartas do PVP Tanto na instância AGH Dropando no AGH No caso, vai vir Vem 2, 3 trapo, entendeu? Essa abóbora aqui, esse canhão de abóbora Ele vem no evento Mas o que acontece? No evento, ele vem por 15 dias Ele é 800 de atributo 255 de dano por 15 dias no evento Daí na missão, você já pode querer conquistar ele na missão Fazendo o seguinte Pegando os trapos, você pega ele permanente Vai ter uma arma que vê muito forte Que essa arma é muito forte Para quem joga com ela sabe como que ela é Entra aí para você ver como que essa arma é forte Aí você pode juntar 150 trapos Não é fácil, isso aí você pode ter certeza Mas não é uma coisa impossível Tanto que é uma missão que vê Missão ativa, ela tá aí Você vai ativar ela e vai sumir Entendeu? É uma missão muito top, cara Na moral E agora vamos para as missões de recarga Que muita gente pediu isso e eu atendi As missões de recarga acumulativa No caso você vai acumular 13kk O que, que você vai ganhar? Um aba que vem com é, 160 de armadura E 50 de atributo é, Mágico Acho que é Cidatel Cidatel, acho que é esse aí é, 50 de atributo, né mano? Que é o olho E vem, quer ver? Uma arma Super do amor, 285 de dano E alguns atributos aí, 388 É uma arma muito boa, boa mesmo Mas na recarga mais cara aqui, que é a recarga de 40kk Que é a recarga que tem mais cara aqui no meu servidor Ela custa que ver média que vê, acho que tem de ver certinho Vai tá o um link na descrição, vou deixar o um link na descrição para você ir lá olhar mas enfim, daí você vai ter o direito de colocar 40kk, a gente ganhar uns 40kk você vai pegar uma arma, ó, pra você ter noção você pode pegar uma matadora de boot ou você pode pegar um boomerang. raro bumeais, que no caso ele vai dar 302 de dano e 655 de atributo, esse boomerang eu me surpreendi, quando eu tava testando ele, ele dá um atributo e dá um, um um pvp ó, relaxa os cara a matadora de boot também é bem forte, cara é o sonho de consumo de muita gente aqui dentro do servidor Tanto que eu coloquei ela aqui Pra dar interesse do cara fazer recarga E ter um objetivo na recarga Tanto que ele pode fazer recarga Coleta a missão Suave, meu amigo tá entendendo? E é isso Agora vamos aqui pro é, Missão de PVP Essa missão de PVP, muita gente que me agradeceu Porque, cara, 20 combates Você vai conseguir experiência de pedra de mágica sem Mas lembrando, detalhe muito importante E presta atenção nisso aqui abrir uma por uma para não bugar você tem de abrir uma por uma porque se abre tudo de uma vez abre a lá max daí você coloca 100 e abre, abre tudo A só uma esses aqui você tem de abrir um em uma tanto a pedra de imagem que veio aqui ó que no caso quer ver as pedrinhas para você upar tanto o xp de pedra um por um e basicamente é essas missão e as tarefas diária que está tendo aqui né então se você quiser entrar e se divertir o link está aí na descrição Lembrando bem, eu passei os horários tudo certinho. A base de prayer é igual foi para vocês. Tem tem dia que pega um pico mais alto, tem dia que pega um pico mais baixo. Agora tem missão de recarga para quem tava reclamando. Tem muita coisa, cara, o servidor tá crescendo, mano. Não tô até me surpreendendo que eu tô aprendendo cada coisa, legal, trazendo aqui para vocês, tem muito evento, muita coisa. O servidor só tem a crescer. Então, venha fazer parte da comunidade. Agradeço a todos por ter assistido até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do senhor, GT, e é nóis!